E, é, contar um pouquinho a sequência, depois do, do, do Ribeiro, né, do Zepenino, depois veio o Coelho. E o Coelho era muito alegre, fazia festa fim de ano e, e havia um congressamento muito grande e ele conseguiu, com uma, e começaram a haver algumas dificuldades na administração de pessoal. E ele conquistava as pessoas pela, pela, pela, pela forma com que ele atendia e Porque alguns funcionários, às vezes, não gostavam no lugar Uma queria ir lá para a ressacada, lá adiante Depois ela não aceitou, mas não aguentava mais ficar lá no setor pessoal E o Coelho conseguiu e nós tivemos uma boa equipe na época do Coelho Depois ele saiu É na outra edição, então eu fui o diretor, e naquela época a gente estava sempre ainda administrando uma situação, Glauco, que no início do CCA tinha as viagens de estudos, as viagens de estudos eram pagas integralmente pela Acaresc, e aí o pessoal foi achando, puxa mas aí começou a haver problemas, e hoje eu não sei como é que tá estou até curioso para saber. Mas é, não tinha tudo que a gente poderia ver. E eu tive o privilégio de percorrer esse estado todo, Paraná e o Norte do Rio Grande do Sul, é, é, é, tendo é, coisas muito pontuais que eram importantes para o extensionista que a gente foi, de ver como é que eles estavam encaminhando as, as questões técnicas. Mas na minha época, na falta de recursos, nós tínhamos um prédio lá demolindo nos fundos que estava caindo e o Coelho teve a, a curiosidade, disse, não, tem que, tem, que, tem que escorar o telhado, não, mas tem que fazer um, um prédio novo e conseguimos aquele prédio novo lá nos fundos, que era divisa com a carece e depois a gente conseguiu melhorar aquela divisa, fazer um pouquinho mais reta que era para ser toda aquela área, como o Ribeiro falou. E eram 800 alunos, não sei quantos tem hoje, a população entre alunos, pós-graduação, professores, funcionários, etc. E o estacionamento era um assunto polêmico e ainda continua sendo. Mas nós fomos ampliando, aterrando a área ali atrás, onde foi perto da administração, e o CCA então tem aquela parte toda é, que a gente conhece hoje com vários prédios muito bons na época o Andriata estava conseguindo aquela área da Yakult lá e foi no tempo do Diomário né então foi uma coisa a gente foi naquele dia lá Hum? Rodolfo Rodolfo? Acho que o do Marco estava junto também Não era? Mas tudo bem Era, era lá, eu conhecia aquela, aquela região Hoje eu perguntei para o Zayf Como é que é está aquela área ainda Que a gente nunca mais foi Então hoje são mais ou menos sete áreas Fora do CCA Que existem para complementar Fora o desenvolvimento da universidade Com outros cursos de agronomia Que não pertencem ao CCA Mas de qualquer forma ah, ah, ah, no, na nossa época, ah, ah, a gente, então, estava viabilizando eh, eh, eh, a, a manutenção e, a, e ainda a expansão. E essa área aqui estava eh, já sendo... Eh, haveria essa possibilidade da Celeste entregar essa área aqui. Então, aí, isso é da história atual, que hoje eu fico contente de ver que... Ainda perguntei para a moça que nos convidou aqui que, é, é lá, não é na né, Celeste? não, não <risos> aí eu cheguei na casa onde o seu Flávio morava não era, fui lá para trás, não tinha movimento nenhum, a gente já é meio macaco velho não, aqui tem um, um uh, rastro de carro, mas não, não acho que não tem ninguém aí fui perguntar pro guarda que apareceu na varita ali, acho que se acordou, não sei e aí eu, ele disse não é aqui, então tá bom então, eu, eu fico contente que é, com as dificuldades que existem, uh, o CCA vai crescendo e uh, a estrutura vai se formando no meio dessa crise, onde uns querem destruir o nosso país e uns re, querem, estão resistindo. E eu acho que o CCA está resistindo e tem muita coisa pela frente. E fico contente de ter passado esse dia hoje, essa tarde, esse meio-dia aqui, para uh, ter esse encontro com os colegas.